É isso aí, pessoal. Olá, Dark Tenor, seja bem-vindo ao canal Dark Gamer. Eu estou trazendo mais um vídeo para você. Pessoal, acabou de chegar uma atualização muito top. Acho que vocês vão adorar essa atualização que chama-se Novo Minigame Frame Fighter. Ok, Frame Fighter, Frame Luta. Se não me engano, é assim que se pode dizer. E essa atualização acabou de chegar e é muito top. Eu acabei de ler as informações né, de como fazer como adquirir esta nova uh, mini animação, né? o mini fighter de Warframe para a nossa nave e para conseguir tal coisa vocês têm que vir ao DRL, ao Relay, né? qualquer Relay e vir ter com o Cephalon Simaris. então, temos a seguinte mensagem assim desafie os seus amigos para um duelo lado a lado, Warframe mais novos projetos de almoço, Frame Fighter chegou então pessoal, essa é uma seguinte frase que foi dado com a atualização. Também temos algumas seguintes e mensagem no qual foi inspirado o jogo. Uh, o jogo foi inspirado em, calma, peço lá, desculpa, inspirado em jogo de luta clássico e Warframe Fan. Warframe Fan quer dizer Warframe, fun, um jogo de fã do Warframe. Looks Crazy. Esta caça nix transforma o o orbiter em um campo de batalha. Num quarto é necessário nesse caso o nosso obter, pelo deu a perceber vai ser um campo de batalha ok então para você adquirir esta tal atualização, né esta, é preciso vir visitar o cefalosimários a o load loadplex essa é assim que se diz Lodoplex, um novo lar para todos os inimigos minigames nesse né, para todos os mini, minigames do Warframe, para o meio de standing standing Escolha entre Excalibur, Volt e Meg, cada um com a sua capacidade única de bloqueio. Os Warframes Fighter adiciona-os, descobrindo descobrindo, what? descobrindo fragmentos em todos os gráficos solares. Pessoal, praticamente para quem não percebeu, eu acho que o mini, mini, mini, mini, mini game de Warframe vai se passar como o jogo inicial, quando você começa a jogar o seu Warframe, vai ter uma mini batalha. Nesse caso, você vai escolher o seu o seu a -frame pelo Meg pelo Volt e pelo Excalibur, pelo é logo por aí mas, eu ainda estou vindo cá, está aqui o Ludopex, Ludoplex é assim que se diz olha, 50 de pontos, eu acho que eu tenho o suficiente se não tiver, boa então, tenho 50 de pontos e vamos fazer o experimento, experimento dele na nave, não é? vamos lá Live, Liverly. Então, deixe-me cá continuar a ver aqui as informações. O Arfim fat é adicionado. Blá blá blá. Se o primeiro do. Se o Prime do frame digitalizado estiver no seu inventário, você pode alterar a versão Prime do personagem decorrido, fecha frame, personalizar e aplicar também. Ok. Além disso, Explodindo inimigos no minigame game Worms, aí percorrer obstáculos com o um mini mini jogo Ipe Zephyr, ambos disponíveis através do Cmarize. Então quer dizer podemos adquirir mais jogos que o iP Zephyr, que é um jogo de obstáculos pelo que deu para perceber. Também tem um mini-game de obstáculos, né? Ok, muito top. Vamos ver como fazia tal instalação do tal quarto, né? Que eu já peguei lá o Gludo. Plex, se é assim que se diz, não sei como usar Ludoplex deixa-me ver no meu inventário oh, calma, antes disso eu irei dar uma olhada aqui aqui no, nos consumíveis que não foi dito como usar Ludoplex e o meu móvel faz uma regression deixa eu ver se tem por aqui também Ludoplex não tem Ludoplex por aqui Então quer dizer que tá, deve estar no inventário Vamos dar uma olhada uh, Equipamento Inventário, não sei se é pelo inventário porque não tem mais informações sobre essa parte que vamos usar Então vamos descobrir tudo aqui Tudo junto Ludoplex Não aparece nada aqui Que é a parte engraçada Então não faço a mínima como equipar isso, é isso? Não, não pode ser assim Ou será que continua a ser com o Cephalon Simarius? Mas aqui diz que transforma a minha nave, nesse caso o meu Orbiter Em um campo de batalha Mas como transformar o Orbiter em campo de batalha? Proficial Logo uh, Laders Blood Personnist Client Station dex my preference, syndicate okay. Aqui é do... Isso não Pessoal uh, Já volto Ok, já vou voltar com mais informações aqui Para não ter um vídeo cumprido uh, Pessoal Já aqui descobri como fazer aqui A instalação do Ludoplex É só ir nós iremos A decoration né Que é no equipamento land, Landing strike, craft, dancing decorator e fazer a decoração do nosso Ludoplex é assim que se diz, está né? aqui Ludoplex vou pegar ah, não sei onde que eu vou, vou só aqui para experimentar de, para ver como é que é, né? como é que funciona o Ludoplex depois irei pôr em algum lugar mais conveniente, vamos cá ver Ludoplex como vocês podem ver, temos cá esses jogos e temos o Play No esses dois jogos estão aqui, é só pegar no Cephalon Cimmerys 25 pontos de cada cada um custa 25 pontos vamos fazer um teste rápido só para ver como é que é o frame fighter vamos fazer um teste rápido é um, um, um mini jogo que pode ser feito contra colegas de amigos um esquadrão acho que é possível criar um esquadrão e ir diretamente em esquadrão ou mesmo entrar uh, free, quer dizer nesse caso em esquadrão, em esquadrão random, ok? Vamos só fazer aqui um teste para ver. Opa. Então seria como um jogo para se Pressiona... Ah, se Pode? Uh, change the frame B A. Será que é um jogo de perguntas? Não faço o mínimo. Opa. Calma, eu sou qual calibre? Eu não faço o mínimo. Ah, Estou aqui, né? Como é que eu faço para lutar? Então. Eu não. vi, Ei! Uau! Hum. <risos> eu já tô. já comecei apanhando? Sério? Não f... sei o que aconteceu. Mas já yeah, pessoal, esse aqui é o um Mini Fighter, eu vou parar por aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.